Eu quero que você vá comigo lá para o livro de Josué, no capítulo 2. Nós vamos ler um texto um pouquinho mais longo do que o convencional. Nós vamos ler do versículo 1 até o 21. Eu gostaria que você me acompanhasse lendo a história, por mais que ela já seja conhecida para você. Josué, capítulo 2, do versículo 1 ao 21. De Sitim enviou Josué, filho de Num, dois homens, secretamente como espias, dizendo Andai e observai a terra e Jericó Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo Eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse É verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram e não sei para onde foram E de após eles depressa, porque os alcançareis Ela, porém, os fizera subir ao eirado e esconder entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vós do Jordão E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse Bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito E também o que fizeste aos dois reis dos almorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida, a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vós, se não denunciares essa nossa missão. E será pois que dando-nos o Senhor essa terra usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade Ela então os fez descer por uma corda pela janela Porque a casa em que residia estava sobre o um muro da cidade E disse-lhes, ide-vos ao monte para que porventura vos não encontrem os perseguidores Escondei-vos lá três dias até que eles voltem e depois tomareis o vosso caminho Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar Se vindo nós a terra não atares esse cordão de fio escalata a janela Por onde nos fizeste descer E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai Qualquer que sair para fora da porta da tua casa O seu sangue lhe cairá sobre a cabeça E nós seremos inocentes Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa Caia sobre a nossa cabeça se alguém nele puser a mão também se tu denunciares essa nossa missão Seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja Então os despediu, eles se foram E ela atou o cordão de escarlata à janela Quando a gente olha para essa história Descrita aqui no livro de Josué A respeito de Raabe Antes de termos o cenário da conquista de Jericó Nós precisamos entender qual é a razão pela qual Deus quis que essa história chegasse a mim e a você? Obviamente a intenção de Deus não era apenas que a gente tivesse mera, única e exclusivamente informação histórica Romanos 15,4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito 1 Coríntios 10,11 diz que essas coisas lhes aconteciam a Israel e foram escritas para advertência nossa de quem são chegados os fins dos tempos De alguma forma Deus usou essas histórias Para trazer advertências aos nossos corações muito tempo depois Estamos hoje quase 3.500 anos depois desse episódio Narrado e descrito aqui em Jericó Muita coisa pode ser dita Jericó era o portão de entrada para Canaã, a terra prometida Quando a nação de Israel saiu do Egito Embora o Egito faça a fronteira com o que hoje é o território de Israel, a antiga Canaã, eles não subiram entrando direto. Quando passaram o Mar Vermelho, eles entram pelo que hoje é o território da Jordânia, sobem pelo lado de lá do Mar Vermelho, do Rio Jordão, né? E depois eles entram novamente na terra por Jericó Se você imaginar aqui um, um, um, um mapa à frente de nós Eles saem do canto de baixo à esquerda, atravessam o mar vermelho, vindo para o lado da direita sobe pelo território da Jordânia para depois entrar em Canaã E Jericó seria a primeira dessas cidades Mas a notícia do que Deus fez abrindo o mar vermelho Dos reis que foram abatidos ao longo do caminho depois do mar vermelho Já havia chegado lá essa mulher tem conhecimento do que Deus está fazendo E ela se posiciona, alguns poderem olhar e dizer Ela simplesmente traiu sua nação apoiando os espias Mas ela tem um posicionamento que a Bíblia destaca e elogia Como tendo sido um posicionamento de fé e de confiança no Deus dos espias quando ela faz a declaração, eu sei que o vosso Deus é Deus em cima nos céus embaixo na terra Nós percebemos que se tratava muito mais do que meramente uma atitude de sobrevivência Ou de tentar garantir a subsistência dela e da sua família Nós não temos todos os detalhes que gostaríamos de ter Quando falamos de uma cidade, a minha sua cabeça normalmente tende a pensar nas metrópoles que nós temos hoje mas essas cidades dos tempos antigos, principalmente aquelas que eram muradas E que precisavam ser fechadas por motivo de segurança, elas não eram assim tão grandes Nós estivemos lá nas ruínas dessa Jericó antiga, que já é considerada uma das cidades mais antigas do mundo E chega a ser quase frustrante, porque o tamanho da cidade daria no máximo hoje um bom quarteirão é, é, que nós temos aqui A própria Jerusalém, que quando você entra na cidade velha, que é a cidade murada que hoje já é um território maior do que o que era nos dias de Jesus Nós fizemos de um muro até o outro canto, a outra extremidade Caminhando em 20 minutos Nós não estamos falando de cidades assim tão grandes É por isso que logo quando eles entram e vão à casa de Raab Passaram apenas a noite ali E a Bíblia diz que no dia seguinte O rei já sabia que tinha estranhos na cidade Porque eram fáceis de ser localizados nesse tipo de ambiente Apesar que eles entram e vão para o lugar onde talvez passariam né, desapercebidos. Eles procuram logo a casa de uma mulher, que era famosa não necessariamente pela sua hospitalidade, mas por dar guarida e receber todo tipo de homem em troca do, dos préstimos sexuais, do tipo de pecado que praticava. Talvez a escolha deles tenha sido o único motivo pelo qual eles poderiam entrar numa cidade estranha, procurar um lugar para se posicionar, alguém com quem pudesse conversar, nós não sabemos, mas a notícia chega ao ouvido do rei, e essa mulher tem a coragem de poupar a vida desses dois, de guardá-los, crendo no que Deus fará. Isso fez com que Raabe fosse não só parte da história bíblica no Velho Testamento, mas há três menções dela no Novo Testamento. E a respeito dessa mulher da escolha que ela fez, que mudou a sua história, a história da sua casa, a história da sua linhagem, da sua posteridade, que eu quero falar hoje. O tema da minha mensagem é Mudando a Sua História. E como precisamos entender o que significa um posicionamento de fé diante de Deus e onde isso pode nos levar. Mas, ao mesmo tempo, enquanto falamos de Raab, queremos usar toda a simbologia por trás dessa história para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo escreve em 1 Coríntios 15 e diz, eu quero vos lembrar o Evangelho que eu vos anunciei. O que ele estava dizendo é, eu não me contento em ter anunciado uma única vez o Evangelho. Eu sempre vou bater na mesma tecla. O ele pensa e diz, eu não canso de falar as mesmas coisas. E me parece que a intenção de Paulo de lembrar essas verdades já não é mais trazer esclarecimento. Mas é manter viva e acesa uma consciência. Uma consciência que o Senhor queria que estivesse acesa quando instituiu a ceia. E nos fez recordar a sua morte, porque isso mantém em nós não só um coração voltado a Ele em gratidão, mas nos mantém conscientes daquilo que Ele fez. Acredito que à medida que nós vamos crescendo na revelação do que é o Evangelho, isso também não apenas abençoa a nossa própria relação com Deus, mas também nos mantém conscientes da missão que nós temos de pregar e proclamar o Evangelho a toda a criatura. Então, assim sendo, eu quero que a gente possa ter uma conversa sobre algumas verdades bíblicas que nós encontramos aqui Jericó, ela está situada mais ou menos a 240 metros abaixo do nível do mar Quando a Bíblia diz lá em Lucas 10, na parábola do bom samaritano, que um homem descia de Jerusalém para Jericó Jerusalém está mais ou menos 750, 760 metros acima do nível do mar Nós estamos falando de um desnível de pelo menos mil metros né? Algo parecido com a gente sair daqui do alto de Curitiba e descer a serra em direção ao litoral Essa cidade, ela tem sido chamada de a porta ou portal de Canaã Era não apenas a primeira cidade a ser conquistada, mas era a avenida, o espaço através da qual a nação de Israel Iria por direção de Deus entrar para possuir toda a terra de Canaã é nesse cenário de Jericó que nós temos a descrição de uma história que poderia também ser chamada de uma história de salvação. Poderia também ser chamada de a história de alguém que escapou do juízo e da condenação. Eu sei que há elementos envolvendo essa história que davam algum nó na minha cabeça quando criança. Aliás, eu tenho certeza que não era nem só para mim. Meu filho Israel, quando ainda bem garoto, um dia me procura e falou Pai, é errado mentir, não é? Eu falei, você sabe que é, filho. Ele falou, mas e se for para ajudar alguém? E eu lembro que eu perguntei para ele, de onde é que você tirou a sua dúvida? Onde é que esse negócio começou? Ele falou, não, eu estava lendo a história de Raab, e eu vi que ela mentiu para ajudar. Eu posso mentir para ajudar meus amigos na escola? Eu falei, claro que não. Mas por que, que ela mentiu e foi abençoada? Então, já desde criança, eu tive meus conflitos com alguns episódios da Bíblia, e vendo isso no meu filho, eu pensei, bom, esse é o tipo de coisa que não acontece só comigo. É lógico que o Israel precisei sentar com ele e dizer, filho, há uma diferença entre você, que tem a instrução e o conhecimento da palavra de Deus desde o início, e essa mulher, que a Bíblia define como uma pecadora, que não tem os mesmos valores, ela está no momento de arrependimento, dentro da luz que tem, tentando cooperar com aquilo que ela acredita que é de Deus. Então, nós temos que estabelecer uma distinção. Mas eu tinha muito problema, não era nem com a mentira de Rabi. A minha maior dificuldade era imaginar porque é que Deus sentenciou toda aquela cidade à destruição. E deixa eu te dizer, só existe uma história de salvação, porque existe por trás uma história de condenação. Se não houvesse condenação, não haveria nem a necessidade de salvação. Então a história de Raabe tanto fala de salvação, a salvação dela e da sua casa, como fala de condenação dos demais do resto da cidade. Em Josué, no capítulo 6, no versículo 17... Ele, por palavra do Senhor, diz para a nação de Israel Porém a cidade será condenada Ela e tudo quanto nela houver Somente viverá Raab a prostituta E todos os que estiverem com ela em casa Porquanto esconder os mensageiros que enviamos Então tirando a história dessa mulher Dos seus familiares estariam em casa Naquela casa sinalizada pelo cordão vermelho Pela corda vermelha pendurada Todos os demais seriam executados e muitas vezes, lendo esse tipo de coisa, e lendo como criança, eu achava o Velho Testamento um tanto quanto sanguinário. Eu achava Deus um sujeito um pouco bravo. Eu olhava para o povo de Deus e pensava, é um povo violento. E muitas vezes isso me gerou conflito. O próprio Davi, quando diz para Deus, eu quero construir a sua casa, Deus diz, você não, seu filho, porque você é um homem sanguinário. Eu dizia, engraçado Deus chamar de sanguinário, foi ele mesmo que mandou matar. E muitas vezes isso era difícil Então me permite eu vou dar uma volta né? Me permite falar um pouquinho mais Porque eu acredito que a gente tem que ter a cosmovisão bíblica A gente tem que ter a visão maior Nós precisamos entender essa história de condenação Porque nós vamos estabelecer um paralelo Entre a história de Raabe e o Evangelho E João no capítulo 3, no versículo 16 Talvez um dos versículos da Bíblia mais conhecidos e citados e pregados do mundo A Bíblia diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna A mensagem de Cristo é a mensagem sobre a necessidade de que não haja o perecimento, a condenação Aliás, a gente normalmente para no versículo 16, mas o versículo 17 e 18 de João 3 continua dizendo o seguinte Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele Quem nele crê não é julgado O que não crê já está julgado Porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus Tiago na sua epístola diz que Raabe foi justificada Não apenas pela sua fé, mas pelas suas obras A Bíblia não apenas fala de alguém que creu na grandeza de Deus Fala de alguém que simbolicamente viveu a justificação pela fé que eu e você vivemos hoje então é justo dizer que se a salvação dela é comparada com a nossa A condenação dessas pessoas é comparada com uma condenação Claramente também apresentada no Evangelho Nós estamos vivendo um tempo e uma época Onde o Evangelho está recebendo os toques de pós-modernidade Tem muita gente tentando falar de Jesus, do ensino de Jesus Mas negar a realidade de um inferno literal E nós não podemos levar Jesus a sério Ou o que ele falou a sério Se a gente tentar subtrair do Evangelho a parte do inferno Inclusive, vale a pena dizer que Jesus várias vezes mencionou e ensinou sobre o assunto do inferno, do inferno e da condenação eterna Agora, muitas vezes, quando a gente menciona no, o, o, o assunto do inferno Em qualquer conversa, principalmente se estamos falando com gente que ainda não se posicionou em fé diante de Deus O assunto gera desconforto Outro dia alguém me disse, mas se Deus é amor, por que, que Ele criou o inferno? Em Mateus 25, 41, Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos Deus não preparou isso para o homem. Agora, quando o homem peca da mesma forma como Satanás, para quem o inferno foi preparado, pecou, ele se coloca debaixo da mesma condenação. Foi o que Paulo escreveu a Timóteo. Ele diz, para não, ele diz não escolha e não coloque no ministério nenhum neófito. Ele diz assim, para não acontecer que ele se ensoberbeça e incorra na mesma condenação do diabo. O problema é que muitas vezes nós imitamos o pecado do diabo e nos colocamos debaixo da mesma condenação que ele tem. Deus nunca planejou isso para o homem. Quando o homem escolhe o caminho do pecado e rebelião contra Deus, da mesma forma que Satanás e seus anjos escolheram, ele se colocou debaixo da mesma sentença. O amor de Deus não se revela pela ausência de um inferno, mas pela solução de Deus. Para que o inferno não precise ser a única rota que o homem tem diante de si. No entanto, as pessoas gostariam de ter a revelação de um Deus de amor Que as deixem confortáveis no pecado E que no final das contas, das contas ele só evite a consequência Mas não é essa a mensagem do Evangelho Eu tenho dito para alguns, você sabe o que significa a palavra Evangelho? Evangelho significa boas novas Evangelho é a boa notícia A boa notícia vem me dizer que tem inferno A boa notícia é que você não precisa ir para o inferno Há uma forma de evitá-lo Mas para que ele seja evitado você precisa pegar a rota alternativa. A boa notícia é que existe outra rota. A má notícia é que se você não sair daqui está, você está lascado. Você está perdido por toda a eternidade. Agora, eu acho que a gente precisa entender um pouco a condenação dessa cidade. Porque às vezes eu lia a Bíblia e dizia para Deus, o senhor está fazendo uma diferença étnica. O senhor supervalorizou a nação de Israel em detrimento das outras. Isso aqui me soa... Uma forma de lidar com as etnias de forma diferente. Eu quero te mostrar que isso não é verdade. No livro de Gênesis, essa história que envolve Canaã, começa com uma promessa que Deus faz a Abraão, dizendo, eu darei a você e à sua descendência essa terra de Canaã. Por causa da promessa que Deus fez a Abraão, e que se estendia a gerações futuras, Canaã passou a ser chamado de a terra prometida, porque era a terra da promessa. Agora, em Gênesis 15 13... Se você quiser me acompanhe ou só tome nota Deus diz assim para Abraão Então lhe foi dito Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia E será reduzida à escravidão E será afligida por 400 anos Olha o que Deus está falando com Abraão Abraão, quando você não estiver mais aqui meu filho Deixa eu te dar a letra do que é que vai acontecer Isso acontece nos dias de Jacó, neto de Abraão a descendência de Abraão migra para o Egito O Senhor diz, eles vão ser peregrinos em terra alheia Não vão ficar aqui em Canaã ainda E lá vão chegar o ponto até de ser reduzidos à escravidão E Deus diz, vão ficar nessa condição 400 anos Só depois de 400 anos eu tiro eles de lá Olha o versículo 16 de Gênesis 15 O Senhor diz, na quarta geração tornarão para aqui Deus está falando com Abraão em Canaã Na quarta geração tornarão para aqui Porque não se encheu ainda A medida da iniquidade Dos amorreus Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou dar essa terra a você Porque o povo que está aqui Se recusa a se dobrar diante de mim Dos meus princípios No entanto, mesmo com toda a rebeldia até agora Eu ainda tenho mais 400 anos De longanimidade para eles Durante o tempo em que a sua linhagem Estará fora o Senhor diz, eu não posso entregar a terra antes Porque a medida da ira ainda não se encheu O Deus onisciente, preciente, dizendo Eu sei que mesmo depois de 400 anos Eles não vão se dobrar Mas ainda assim eu vou usar de longanimidade e de paciência E eu vou dar a eles o direito e o tempo de se arrepender Porque no final não vão Então eu vou julgá-los Eu vou tirar a terra deles Eu vou executá-los A razão pela qual Deus deu ordem Para que esse povo fosse executado é porque eles haviam chegado no limite extremo do fim da longanimidade de Deus e de se entrar no juízo de Deus Quando falamos de condenação, precisamos entender o seguinte Não adianta pregar o aspecto do amor de Deus e negligenciar uma outra revelação do caráter de Deus Que é a sua integridade e a sua justiça Deus não pode simplesmente deixar os pecados e a rebeldia do homem impune Ainda que ele ofereça uma solução de misericórdia Quando a misericórdia não é abraçada Tiago diz que a misericórdia triunfa do juízo Ela vai falar mais forte, ela vai prevalecer Mas quando a misericórdia não é abraçada, inevitavelmente o juízo se seguirá Isso não é coisa só do Velho Testamento No livro do Apocalipse a palavra de Deus diz que o Senhor se refere a uma mulher a quem ele denominou de Jezabel. E diz, dê-lhe tempo para que pudesse arrepender da sua prostituição. Ela, porém, não quer se arrepender. O Senhor diz, então vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela adulteram. O que, é que Deus está dizendo? Apesar do pecado, da rebeldia declarada explícita, da, do posicionamento de não arrependimento, o Senhor diz, eu ainda estou dando tempo, mas a medida da ira vai encher e o juízo vai se manifestar. Nós precisamos entender a razão pela qual existe juízo É porque isso reflete parte da natureza, do caráter de Deus De um Deus que é justo A Bíblia diz que justiça e integridade são a base do seu trono Quando falamos de Deus, é algo talvez com o qual a gente possa comparar É falar de um diamante que tem muitas facetas quando a Bíblia diz Deus é amor, está falando que Ele é sim, é uma das facetas de quem Ele é. Assim como quando a Bíblia diz que Ele é santo, mas assim também quando diz que Ele é justo. E a verdade é que o amor de Deus não anula a sua justiça. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, Deus enviou o Seu Filho, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. A Bíblia diz que quem crê não é julgado, quem não crê já está julgado. O juízo já foi determinado. A fé é a única forma de abraçar a misericórdia e escapar de um juízo pré-determinado e pré-estabelecido. Mas vamos voltar no povo de Canaã. Deus não estava olhando para Israel e dizendo, vocês são melhores do que os cananeus, então vou acabar com a raça dos cananeus e vou fazer o bem para vocês. Deus, na verdade, tira a nação de Israel do Egito e diz, agora eu vou julgar os cananeus pelo pecado deles e vocês vão ser um instrumento de juízo contra eles e eu vou tirar a terra e doar vocês. Mas depois que Deus deu a terra à nação de Israel... E levou tempo para que eles conquistassem a plenitude da terra Desde os dias de Josué até Davi Nunca se possuiu a totalidade da terra prometida E nunca foram vencidos e subjugados os povos todos todos que moravam na terra Davi foi quem conseguiu essa façanha o Primeiro a levar a nação de Israel a viver a totalidade da herança Logo depois do reinado de Davi A Bíblia diz que o reinado de Salomão teve paz Que não tinha mais inimigo para derrotar Então Salomão se dedica agora à construção do templo eles deixam de só ter atenda ao tabernáculo da adoração E um templo suntuoso e extraordinário foi construído para Deus Na consagração do templo, Segundo Crônicas, capítulo 7 Eu vou ler dos versículos 19 a 22 O Senhor diz o seguinte Então, entenda que o momento é chave Finalmente Israel dominou, controlou a terra, expulsou os cananeus, a paz, não há mais inimigo com quem guerrear, vamos adorar o Senhor na terra da promessa No momento da consagração desse tempo, Deus disse, porém, se vós vos desviardes e deixados os meus estatutos, os meus mandamentos que vos prescrevi E fodes e servides a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei e essa casa que santifiquei ao o meu nome lançarei longe da minha presença e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Dessa casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá, Por que procedeu o Senhor assim, para com essa terra e esta casa? responder se lhe a porque deixaram o Senhor, o Deus seus pais, que os tirou da terra do Egito e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram, por isso... Trouxe sobre eles todo esse mal O que é que Deus está dizendo? Vocês israelitas não são em nada melhores do que os cananeus Se vocês cometerem os pecados que eles cometeram Eu vou julgar vocês do mesmo jeito que eu julguei eles Apesar de Deus ter um plano para ser estabelecido na terra E ter escolhido Abraão e a sua linhagem para fazer isso Nós não podemos olhar aqui e fazer uma distinção Essa etnia que é a linhagem direta e natural de Abraão Foi beneficiada em detrimento de outros Irmão, o sonho de Deus sempre envolveu todos os povos até quando fez aliança com Abraão, Deus disse em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo, através do seu povo, da sua nação, eu quero alcançar todos os outros. E muitas vezes eu, quando criança, pensava Israel como povo escolhido assim, Deus era só deles e de mais ninguém. Eles tinham um tratamento diferenciado, Deus mandava descer a marreta nos outros e eles se davam bem. Não, querido, quando você olha que é uma questão de princípios, Deus está dizendo, vocês vão ser tratados da mesma forma. E quer saber mais? Eles foram. Segundo Crônicas, capítulo 36, um dos textos que praticamente encerram essa, essa descrição histórica do Velho Testamento, que é o momento quando eles são levados para Babilônia em cativeiro, nos dias do rei Zedequias. Deus diz o seguinte, por isso o Senhor fez subir contra ele, contra o rei Zedequias, o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos nem dos... Dos mais avançados em idade A todos os deu nas suas mãos Todos os utensílios da casa de Deus Grandes e pequenos Os tesouros da casa do Senhor Os tesouros do rei e dos seus príncipes Tudo levou ele para a Babilônia Queimaram a casa de Deus Derribaram os muros de Jerusalém Todos os seus palácios queimaram Destruíram também todos os seus preciosos objetos Os que escaparam da espada A esses levou ele para a Babilônia Onde se tornaram seus servos e de seus filhos Até o tempo do reino da Péssia para que se cumprisse a palavra do Senhor Quando você entende essa perspectiva Não é Deus contra os cananeus É Deus julgando o pecado que os cananeus haviam cometido da mesma forma como depois julgou o pecado que os israelitas cometeram Da mesma forma como Deus tirou a terra de Canaã dos cananeus e deu para Israel Depois arranca Israel de lá e eles são levados em cativeiro para Babilônia Da mesma forma como houve juízo a ponto de Deus dizer Estou entregando vocês para serem mortos pelos israelitas Agora Deus está dizendo aos israelitas Estou entregando vocês para serem mortos pelos caldeus ou os babilônios Nós estamos falando de princípio e quando conseguimos entender essa perspectiva, tudo é diferente Porque da mesma maneira como nós temos um Deus justo lidando com isso Quando nós falamos da perspectiva do Novo Testamento Abre comigo, Hebreus capítulo 11 Vamos ver uma das declarações que a Bíblia faz a respeito de Raab no Novo Testamento Hebreus capítulo 11, versículo 31 A Bíblia diz assim Pela fé Raab, a meretriz, temos termo significa prostituta não foi destruída com os desobedientes Porque acolheu com paz aos espias A NVI traduziu Pela fé a prostituta Raabe Por ter acolhido os espiões Não foi morta com os que haviam sido desobedientes Como a Bíblia chama O resto das pessoas que habitavam em Jericó O resto dos cananeus Os desobedientes Sabe o que é interessante? Essa palavra traduzida aqui como desobedientes do original grego, onde foi escrita, a língua em que foi escrita, apeiteu, significa não deixar-se persuadir. Primeiro significado dessa palavra, não deixar-se persuadir. Então não é só alguém que desobedeceu, que sabia que tinha que obedecer. É alguém que ao longo da desobediência foi advertido, mas não se deixou ser persuadido. Lembra que eu falei que a misericórdia triunfa do juízo? Mesmo quando o juízo é anunciado, Deus sempre... Está oferecendo oportunidades de misericórdia Irmão, não sei quem foi o pregador que chegou em Raab Mas Raab sabe que Deus secou as águas do mar vermelho Raab sabe que Deus entregou os inimigos, os reis Por onde eles passaram, nas mãos da nação de Israel Raab sabe que a terra de Canaã foi entregue nas mãos dos israelitas A notícia, e não só a notícia, mas a declaração de quem é Deus Chegou em Raab e nós precisamos entender que várias vezes esse tipo de descrição vai aparecer na Bíblia. Até quando a gente fala de Noé e do dilúvio. Outra coisa que quando criança eu pensava, deixaram Deus andado. Era quando eu lia sobre o dilúvio. Eu dizia, matou todo mundo, deixou uma família só. A questão é, Deus tinha salvação só para uma família? Em de Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, ele chama Noé de pregador da justiça. Brigador da justiça, essa é a maneira como o apóstolo Pedro se refere a ele. E em 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 20, no versículo anterior, o 19, ele está falando de alguns espíritos em prisão. E aí o versículo 20 começa dizendo o seguinte: os quais, no outro tempo, foram desobedientes, aqui é a mesma palavra grega, peiteu, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, Enquanto se preparava a arca Na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvos através da água Nós não temos certeza de quanto tempo levou para construir a arca até o dilúvio Quando a Bíblia diz em Gênesis 6, 3, E os seus dias serão 120 anos Ela não está falando do prazo da construção da arca Está falando da duração da vida do homem Que vivia muito mais do que isso E agora teria o tempo da sua vida baixado Como de fato acontece Você leu o capítulo 5 Anterior a essa declaração as pessoas viviam muito tempo O próprio Noé, a Bíblia diz que ele tinha 500 anos de idade quando lhe nasceram os filhos Deus fala com ele depois dos filhos terem nascido, não sabemos quanto tempo depois E a Bíblia diz que o dilúvio foi no ano 600 da sua vida Então aquela declaração dos 120 anos não bate para o tempo de preparação da arca Agora, eu não sei se foi 70, se foi 80 anos, tem que ter sido inferior a 100 Enquanto a arca estava sendo construída Você consegue imaginar o falatório que isso deu? Quem constrói um barco, numa época que praticamente não se utilizava embarcações, em terra seca? Irmão, Noé deve ter sido zombado por todo mundo. Deve ter sido chamado de o um camarada mais maluco dos seus dias. Mas a Bíblia diz que enquanto se preparava a arca até que o juízo chegasse, Noé se tornou um pregador da justiça. E agora a Bíblia está falando de espíritos que estão em prisão porque foram... Desobedientes, de novo desobedientes, apeiteu Gente que não se deixou persuadir O plano de Deus é que, ela, que aquela arca não tivesse muito mais animal do que gente O plano de Deus era diferente Nem todos se deixaram ser persuadidos É importante que a gente entenda a condenação E a justiça de Deus a estabelecer a condenação E a misericórdia que ele oferece na abraçada Para que a gente tenha a visão correta porque se não entender a condenação, a gente não entende salvação Mas já falamos bastante de condenação Vamos valorizar um pouco a salvação A Bíblia fala de não apenas uma mulher, mas de uma família inteira Que escapou do juízo e da condenação Eu gosto quando a Bíblia destaca que foi pela fé que Rabi fez isso Pela fé que ela não foi destruída com os desobedientes Foi pela fé Ela, de alguma forma... Em vez de agir como os demais, que não se deixa ser persuadido, ela deixa o seu coração se inclinar. E a gente sabe que salvação é pela fé. Em Tiago, no capítulo 2, no versículo 25, ele pergunta, não foi Raabe, a prostituta, justificada por obras, quando acolheu e escondeu os espias? Se Tiago está usando o tema de que ela foi justificada, e isso é um padrão, um paralelo, na verdade, para que a gente entenda... O lugar onde ela chegou com a sua fé e onde nós chegamos com a nossa Nós precisamos entender a atitude de fé de rabi Em primeiro lugar, ela reconheceu a grandeza de Deus Os versículos 9 a 11, ela começa a dizer Eu sei quem é o Deus de vocês Lá em, em Josué 2, o texto que nós lemos Ela diz Eu sei que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vocês Eu sei que Ele entregou os reis Eu sei que Ele entregou a nossa terra eu sei que ele é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Irmão, vamos parar para pensar algo. Normalmente a gente olha e diz, esses cananeus eram pagãos, que adoravam outras divindades. Mas você sabe quem são os cananeus? Por que, que eles eram chamados de cananeus, ou a terra de Canaã? Canaã era neto de Noé. Canaã era filho de Can, um dos filhos de Noé. Aqueles cananeus na terra eram da linhagem de Noé. O mesmo Noé que foi o único sobrevivente O mesmo Noé que foi pregador ou pregoeiro da justiça Ainda que houvesse essa apostazinha em relação a Deus O conhecimento de Deus existia Esse mesmo Deus já havia sido cultuado, adorado por aqueles povos mas havia sido abandonado, e agora a mensagem está chegando, Deus dos vossos pais, dos vossos ancestrais, vai julgar vocês, Rabi, ela tem uma atitude, além do reconhecimento da grandeza de Deus, que pode ser classificado como arrependimento, momento nenhum ela questiona que o que Deus está fazendo é injusto, ela sabe que a sua condenação e a do seu povo é merecida. Ela se vê como uma mulher pecadora, certamente A Bíblia descreve como uma prostituta Irmão, se isso já tem um peso de conotação negativa hoje Tenta imaginar isso no passado e no contexto de sociedade, cidades e grupos bem menores Era uma mulher que era vista com desprezo Ela sabia sua própria condição Além de reconhecer a grandeza de Deus É óbvio que está embutido aqui o reconhecimento do seu pecado, o pecado do seu povo Que é o que hoje a gente chamaria de arrependimento Mas existe também a capacidade dessa mulher de acreditar que Deus tem misericórdia até para gente como ela. A palavra de Deus diz lá em Isaías, ainda que os ossos pecados sejam como escarlate ou carmesim, eu os tornarei brancos como a neve, brancos como a lã. Irmão, cada um de nós precisa acreditar que não há sujeira que Deus não possa limpar na nossa vida. E essa mulher consegue acreditar que há salvação. E ela se posiciona em fé. E ela recebe Salvação, não apenas para si Ela recebe salvação para toda a sua casa O que eu acho interessante é que ela pede aos espias que façam o um juramento A Bíblia nem diz que os espias consultaram Deus Mas eles fizeram a promessa Depois Deus fala com Josué e Josué repassa para o povo o seguinte Deus mandou destruir todo mundo menos Raabe Sabe o que Deus está dizendo? Fui eu que aceitei a proposta dela Eu não estou apenas sustentando a promessa dos espias, embora a gente pode classificar que eles estavam na condição de representante de Deus ali naquele papel Mas Deus está dizendo, fui eu Quando o Novo Testamento fala três vezes dessa mulher, está apontando a sua fé Algo que mexeu com o próprio Deus Agora vamos entender a fé de Raab Além dela reconhecer a grandeza de Deus Reconhecer o seu pecado e o do seu povo Aceitando a merecida condenação Além dela crer que poderia alcançar a misericórdia E essa é uma chave a palavra de Deus diz lá em Tiago 2,25, que ela foi justificada por obras. O que, que ela fez? Ela não apenas acolheu e escondeu os espias, mas depois os espias dão uma ordem clara para ela. Dá uma olhadinha no versículo 15 de Josué 2: Ela então fez descer por uma corda pela janela. Porque a casa em que residia estava sob o um muro da cidade E disse-lhes, ide-vos ao monte, se escondam lá No versículo 17, disseram-lhe os homens Desobrigados seremos deste teu juramento Que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra Não atares esse cordão de fio escalata à janela Por onde nos fizeres descer E não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos E toda a família de seu pai o que, é que eles estão dizendo? Nós fizemos um juramento de misericórdia para que você escape da condenação. Mas preste atenção, você já tem a promessa. Você conseguiu acreditar em Deus, receber a promessa de livramento. Mas o nosso juramento de te poupar, nós vamos estar desobrigado dele se você não obedecer o que nós estamos te falando. O que, é que a Bíblia está nos dizendo? Que é uma fé que é acompanhada por obras cujas obras são uma extensão dessa mesma fé. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, por meio dele por causa do seu nome, recebemos a graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Uma outra tradução diz, para a obediência da fé. Não existe fé sem obediência. A não obediência é uma anulação da própria fé que inicialmente foi professada. Eu acredito que até isso é importante destacar nesse simbolismo, porque tem muita gente hoje em dia pregando que basta você acreditar que Deus vai fazer você escapar do livramento, independente de você ter que obedecer ou não. Quando deixamos de obedecer, a promessa de livramento, ela deixa de estar de pé. Porque a obediência, a atitude de obediência é parte da mesma expressão de fé. Assim como Hebreus 11, 31 valoriza a fé de Raab, Tiago capítulo 2, versículo 25, Valoriza a obediência de Rab Mas vamos falar da obediência Eles disseram para ela Você tem que pendurar essa mesma corda Eu li antes com vocês O versículo 15 Ela então fez descer por uma corda pela janela O versículo 15 só fala isso, uma corda Aliás, essa palavra traduzida corda No original hebraico é a palavra Shebel Ela significa corda Muito importante destacar isso mas, no versículo 18, ele diz, nós vamos estar desobrigados, se vindo nós à terra, você não atar esse cordão de fio escalata à janela, por onde nos fizeram descer. Eles mudam o nome da corda agora. Quando ele usa a expressão, esse cordão de fio escalata, algumas traduções só colocaram corda vermelha. Mas é todo um jogo de palavras. Essa palavra agora usada para cordão, Além de significar corda, que é a palavra tikvar no, no hebraico, ela tem o significado e a conotação de esperança. A palavra foi traduzida fio, ela significa um cordão, não é uma, uma repetição. Mas eu acredito que eles usam uma terminologia. É quase como se eles estivessem dizendo, essa corda vermelha é o cordão ou é o fio da esperança para a sua casa. Quando você deixá-la pendurada aqui, nossos homens, os homens do nosso exército, vão ter uma sinalização de qual a casa onde eles não podem tocar. Então isso para nós será a sinalização que você precisa para que ninguém aí morra. Mas isso era o aspecto natural. Eu acredito que aqueles espias, quando sugerem que seja aquela corda vermelha, não estão destacando só um elemento visual que reconhece. Eles têm uma história recente, uma história de não muito tempo atrás, Onde quando estavam no Egito e o anjo da morte ia passar trazendo juízo e condenação Deus ensinou a eles como eles poderiam experimentar a misericórdia O Senhor diz, pegue do sangue do cordeiro da Páscoa, coloque no umbral da porta E quando o anjo passar, a condenação e o juízo vai ser desviado daquela casa Porque o sangue é a maior mensagem da misericórdia de Deus que pode ser alcançada Não era o sangue de um animal que protegia a Bíblia, diz o sangue, será por sinal a Bíblia se refere a Jesus no Novo Testamento como sendo o nosso Cordeiro Pascal O sangue que eles colocaram na porta era uma mensagem que ecoava através dos séculos Um dia o Cordeiro de Deus será morto por nós e por causa do seu sangue Nós vamos alcançar misericórdia, não será necessário destruição Ele estava dizendo, é essa corda que nos ajuda a encontrar a casa Mas para o reino do Espírito, você está professando a sua fé Você está reconhecendo que é o sangue do Cordeiro Que vai proteger e cobrir a sua casa como guardou as nossas famílias no Egito é ele que tem misericórdia para todos vocês Irmão, essa história de salvação é extraordinária Mas quando toma essa decisão Raabe, ela não reescreveu só a sua história Ela seria morta e destruída com o seu povo Ela já estava numa condição de condenação com toda a nação Era alguém que vivia no pecado Mas o que é que aconteceu com essa mulher? Ela não só reescreve o que naturalmente teria sido a continuidade da sua história mas ela mudou a história da sua família Todo mundo foi salvo O que, que isso te lembra? Isso me lembra lá em Atos 16, 31 Paulo falando por carcereiro de Filipos Crendo no Senhor Jesus E será salvo tu e toda a tua casa A salvação ainda é individual Mas o projeto de Deus é familiar E Deus tem um projeto Para não apenas nos salvar Mas salvar as nossas famílias Mas essa mulher não mudou só a sua história Ela não mudou só a história da sua família Ela mudou o curso da sua posteridade e esse é um dos textos do Novo Testamento que fala de Raab e que mais me emociona. Vá comigo para Mateus, capítulo 1, versículo 5. Aqui nós temos nada mais, nada menos do que a linhagem de nosso Senhor Jesus. E quando a Bíblia apresenta a sua ascendência, mostrando nome por nome, que ele era herdeiro de. Era descendente de Abraão, descendente de Davi, o versículo 5 diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz este de Ruth, esse é o mesmo Boaz que aparece no livro de Ruth Gerou a Obed Obed e a Jessé E Jessé gerou ao rei Davi Foi para Davi que o Senhor fez a promessa De que um dos descendentes dele Se assentaria eternamente no trono E era uma profecia messiânica De que o Messias, o Cristo Salvador Viria da linhagem de Davi É por isso que a Bíblia diz Que ele precisava nascer em Belém e Frata Cidade de Davi Agora olha que interessante essa mulher que creu e foi alvo de misericórdia, quem que ela era? Uma prostituta. Se Deus pedisse a você recomendação de quem eram as mulheres, poderiam entrar na linhagem, na ascendência, Nosso Senhor, você teria nomeado uma ex-prostituta? Provavelmente não. Mas segundo Coríntios 5,17, diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas zélias já passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos 8.1 diz, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós abraçamos a mensagem do fio vermelho, da corda vermelha, quando nós entendemos o que é a misericórdia de Deus, que é mais do que dizer eu não te condeno, nós precisamos compreender que salvação, querido, não é só escapar da condenação, é entrar num lugar onde Deus nos honra e nos promove, onde Ele nos coloca na sua própria família. Assim como ela se tornou parte da família de nosso Senhor Eu e você, nós temos um paralelo A Bíblia não mostra apenas que a gente escapou da condenação do inferno Mas Deus nos fez os seus filhos, a sua própria família Há uma mensagem tão extraordinária Quem diria que essa mulher que creu Se tornaria em nada mais, nada menos do que a bisavó de Davi O cara que terminou de conquistar todas aquelas terras A Bíblia diz que Davi era filho de Jessé então, ela era neto de Obed e bisneto de Boaz e de Ruth. Essa mulher, não, então ela foi, o que, que tem para cima da bisavó? É tataravó ou é trisavó? Bom, ela foi tataratataratataratataratataratataratatar, alguma coisa a mais, vó, do Senhor Jesus. Esse é um ponto que eu olho e digo, Jesus, que obra extraordinária o Senhor tem para fazer. Eu aproveitei o tempo no fim do ano que encontrei meu filho, e gravei uma série com três vídeos, eu e ele conversando sobre legado. E uma pessoa mandou uma mensagem para ele, para meu filho, dizendo: Desse jeito é fácil ser crente, com um pai desse, com uma família dessa. Queria ver você no meu lugar, tendo que lidar com o pai que eu tenho que lidar. Meu filho falou: Pai, o que, que eu respondo? Eu falei: Responde para ele, que realmente para você é bem mais fácil, para mim foi mais fácil. Mas já que nós estamos falando de legado, fala para ele do vovô. Fala para ele da história do meu pai, que viu o pai se suicidar quando tinha 12 anos de idade, que veio de uma família arrebentada, desfacelada, mas no dia que se converteu, tomou a decisão. Eu posso não ter tido nenhum familiar cristão até hoje, mas a partir de hoje, a partir de mim, muda a minha história, muda a minha família, muda a minha posteridade. Falei, e só é fácil hoje para você, porque um dia seu vô tomou a decisão de reescrever uma história. Então diz para ele, se ele não tem um pai como você tem, se ele não tem um vô como você teve, diga para ele o vô ou o pai de gente como o meu foi. Diga para ele se posicionar, porque tem gente, irmão, que só vive a lamentar, ah, para mim não tive chance, não tive oportunidade. Irmão, se você não teve uma família dessa Decida reescrever a sua história Decida escrever a história da sua linhagem Da sua descendência Agora, nós precisamos entender É necessário uma postura Diante de Deus para viver a salvação E para poder estendê-la e transbordá-la Eu quero terminar Te fazendo a pergunta Quem é você nessa história? Você pode ser ou Raab Ou você pode ser um desses espias Raab é quem precisa de salvação. E precisa tomar uma decisão. Precisa decidir se vai deixar esse mundo e a maioria decidir em seu lugar e te influenciar. Porque aquela mulher entrou na contramão do sistema na época. Ou se vai ter a coragem de romper com o sistema para escapar da condenação e reescrever a sua própria história. Você precisa tomar uma decisão. E se você ainda não decidiu Jesus... Você precisa urgentemente fazer isso. Mas talvez você diga, pastor, eu já vivi a minha versão da história de Rabi. Já alcancei, não foi nem o cordão vermelho, foi o sangue do cordeiro, minha vida foi mudada, eu já me entreguei a Cristo. Então que tal replicar a história desses espias? E começar a entrar na casa de quem precisa dessa mensagem de misericórdia e salvação. E começar a levar a mensagem do cordão vermelho, o fio da esperança. Nós precisamos entender algo, querido. Se eu e você não temos uma consciência plena do que é a salvação e a misericórdia que nos foi dada, nós não temos nenhum comprometimento em transbordar isso. E se nós vivemos a consciência do que foi essa misericórdia que se manifestou para cada um de nós Entendemos que Deus quer que nós sejamos parceiros dele Para comunicar isso às pessoas Então talvez essa figura dos espias seja fantástica Porque eles tentavam se passar por igual, se infiltrar né, no meio do território inimigo E é lá onde as pessoas estão, onde os pecadores estão Que você tem que fazer a diferença e anunciar o evangelho Eu creio que nesse ano veremos salvação como nunca antes na história dessa igreja Irmão, há um sopro de Deus, há algo começando a acontecer e nós temos que cooperar com Deus. A gente tem dito e repetido, não será só uma mudança que viveremos aqui alguns meses de templo. É uma mudança de tempo, é uma mudança de estação. E nós queremos cooperar com Deus, para que haja salvação abundante, salvação transbordante, em nome de Jesus.